Olá, galera, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui no meu carro que o Céu fez E galera, apareceu mais um defeito aqui Vou mostrar para vocês O carro não quis pegar né? Hoje E quando eu acendo o farol Ele desliga o som E eu vou tentar ver qual o problema aqui E vou passar para vocês Se já gostaram do vídeo, já deixa aquele like Já deixa aquele comentários. E se inscreve no canal se não for inscrito Tô assim, meio aqui à vontade, sem camisa Porque tá um calor danado galera e vamos lá, hein, desculpa aí a bagunça do falar de falar. Muita gente conversa, barulho Embora que bora aqui pro vídeo rapidinho Aí galera, ó O rádio do carro, ó O primeiro que se toma, ó Aqui, ó, tá desligado, viu Ó, liguei Eu não vou colocar o áudio Pra não dar direito a torais, viu galera Deixar aqui embaixo Mas acorda, eu, eu, eu rodo aqui, ó Pra ligar o farol, ó Vou colocar aqui um pouquinho onde tá minha mão E lá onde tá a tela lá do rádio, ó Liguei, ó. Desligou, tá vendo? Rodei aqui e ele desliga lá. E com isso, ele não quis pegar, galera. Eu abri aqui o painel pra ver e já descobri uma coisa aqui, ó. A pecinha aqui, galera. O que faz toda essa ligação. Comutador de partida, ó. Comutador da chave aqui, galera. Ela tá com fio rompido. Eu não sei, eu tô com medo de ligar aqui, ó, tá vendo? Descobri que tá aqui rompido, tava, tava isolado, tá? Eu tirei, aí por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Muita gente tem esse carrinho, né? E muita gente conhece quem tem esse carrinho. E aí ele é importado, quem, quem tem sabe o que eu tô falando. É a dificuldade, os mecânicos colocam a dificuldade no carro. É, para ou cobrar o serviço mais caro, ou para quando aparecer algum defeito de serviço que eles fazem... É, não, tem justificativa que é o carro, entendeu? Mas a mecânica, qualquer carro é igual. O, o princípio da mecânica são iguais. Eles usam essa artimanha aí. E eu vou ligar, galera. Ó. O carro não quis dar partida. Do jeito que tá aqui, ó. Eu vou, do jeito que tá aqui, sem, sem colocar ali o fio, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou tentar dar partida nele aqui, ó. Ó, rodei a chave, ó. Tá vendo? Ele não pega. Bateu o arranque lá. Ó, o rádio ligou aqui De ligar o rádio aqui Ó Ele não pega Então Eu vou Colocar Vou colocar esse fio aqui, galera Vou colocar aqui E vou dar a partida pra ver, hein Tomara que não der BO do meu carro, cara Que nem eu já, que nem eu já falei nos outros vídeos Eu sou o terceiro dono dele Né não sei o que a pessoa fez Esse fio não era pra estar tá cortado aqui Era pra estar tá inteiro Eu vou Eu vou ligar aqui Aí galera, eu só encostei aqui ó Pra caso der algum pane né Eu consegui bater a mão aqui E desligar ele Porque não sei se tá cortado por algum motivo Ou se soltou Agora vou dar a part... Já vou fazer aquele primeiro teste né Vou ligar o rádio Rádio ligado. Agora vou ligar o farol aqui, galera. Pra ver se vai. Continua o mesmo problema. Liguei o farol e o rádio desligou. Ó. Desliguei o farol, o rádio liga. Liguei o farol, o rádio desliga. Então, já descobri que a peça é aqui o computador. Bem encaixadinho aqui. Então, a, o computador já tá estragado. Descobri que é ela. Agora eu quero ver essa parte aqui do fio solto Vou dar partida no carro para ver se o carro pega, hein? Ó, rodeu, liguei o painel Não pegou também, galera Não pegou Não interferiu em nada E não pegou Então, vou comprar um outro, Outra peça dessa, né? E... Vou trocar para ver que funciona. Então, galera, então galera, o vídeo aqui hoje foi autoexplicativo, né? Eu com meu chefe fez aqui me dando uma dozinha de cabeça trabalhinho, mas é assim mesmo. É, muita gente aí pergunta, compensa comprar? É bom? É bom, galera, mas tem que dar manutenção, tem que corrigir as falhas todas, tá? Não pode. Aconteceu alguma coisa diferente do carro? Tem que resolver logo. Não pode deixar acumular. O carro é super top, né? Tô gostando demais de ter ele. Mas pelo fato de ser o terceiro dono. Já passou 11 anos tá está acontecendo essas coisinhas aqui. Já fica a dica aí. Como o mutador de partida dele que estragou alguma coisa. Já vou comprar uma. Fazer a substituição e vamos ver, né? Com isso eu vou ficar sem o carro. Aqui. E... Gostou aí? Deixa aquele like, galera. Ó, deixa os comentários. Já compartilha esse vídeo para quem tem um, um Face, para quem tem um share E se os outros carros de outras marcas acontecer, também já observa. Tá? É, esse toma aqui é só verificar que pode ir a mecânica. Eu falei a mecânica é, é baseada uma na outra, não tem diferença nenhuma. Quase. Então é isso. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Vou resolver aqui o problema e volto. Gravar depois de resolvido se foi realmente isso ou não com a vistoria do profissional, beleza galera? Então, por enquanto, vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!